Olá, vamos viver bem a Semana Santa? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Agradecer, mesmo sem ter necessidade e não por obrigação. Compartilhe com os amigos e familiares e viva bem a Semana Santa. Deus te abençoe.